Hey drivers! Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos e no vídeo de hoje eu quero compartilhar um conhecimento que eu possuo, que é muito pouco divulgado mas muito útil para você que deseja ser um motorista acima da média. E eu não vou me estender muito não, sem enrolação, vamos ao que interessa. A 99 Pop, ela distribui brinde para os seus melhores motoristas. Mas ela não costuma muito divulgar isso, eu acredito para não ter muito gasto. Mas Lucas, que brinde que é esse? Olha só, não é um brinde que a 99 dá para todo mundo. Para você ter acesso a esse brinde, você primeiro tem que ter a nota acima de 4.90 e já ter realizado até 50 corridas no aplicativo. O bom desses brindes é que você vai trazer mais conforto para o seu passageiro e possivelmente você vai garantir mais gorjetas e quem sabe até mesmo um contato para particulares no final da corrida. E eu tenho informações que eles continuam oferecendo esse brinde para os motoristas, é por isso que eu estou fazendo vídeo hoje. Na época que eu tirei meu brinde, eu ganhei foram vários acessórios, um deles olha só que bacana, esse carregador aqui de veicular personalizado da 99, duas saídas que você pode carregar o seu celular e distribuir para o passageiro, tanto que além desse carregador, eles também te dão um cabo carregador, esse cabo aqui ó, deixa eu puxar aqui, olha só, ele tem três saídas para iPhone, esse aqui até hoje eu não entendi para que que é, deve ser também para iPhone e para o um Android comum. É um cabo super bacana, de 2 metros, ele é bem grande, você pode estender ele para trás e o passageiro pode ficar confortável utilizando o carregador. Fora isso, eles também te dão luminoso, à noite você consegue se identificar melhor, né, um identificador luminoso para você colocar no vidro do carro, e eu acho que isso aqui deve custar uma graninha, viu, eles deram de graça. Na época também eles me deram um pacote de balas, um cheirinho bacana para o carro, que eu já não tenho mais. Um copo personalizado, que eu não trouxe aqui para dentro do carro, mas ele está lá em casa. E uns confletinhos para distribuir para os passageiros. Hoje eu não tenho exatamente a certeza do, do que eles estão dando, mas eu recebi a informação que pelo menos o carregador, o cabo para carregar para os passageiros e esse luminoso, eles estão distribuindo. É por isso que eu mostrei esses três. Esses brindes, eles têm estoque limitado. Então se você buscar os seus brindes numa segunda-feira, você tem mais chances de pelo menos conseguir todos os itens. E para retirar esses brindes, você só precisa ir para uma casa da 99, você pode colocar lá no Waze Casa 99, mais próximo da sua cidade, todas as cidades eles distribuem esses brindes, você só precisa chegar no, na Casa 99 munidos dos documentos e informar que você quer retirar o brinde por avaliação. Eles vão fazer uma pequena consulta para realmente saber se você tem uma avaliação ótima e assim eles vão dar o brinde para você. Bom, esse é o conhecimento que eu gostaria de passar pra vocês. É só vocês irem até a casa 99 que vocês vão ganhar esses brindes. Claro, tendo uma nota acima de 4.90 e acima de 50 corridas. E o melhor de tudo é que é tudo gratuito. E a parte ruim é que você só pode retirar uma vez. Espero que esse conhecimento tenha ajudado vocês. Se você não deu um like nesse vídeo, já deixa um like aqui agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, falou, tchau! Sun.